Eu sou a Tata e hoje eu vim trazer um vídeo com exercícios práticos. Que vão te ajudar na teoria e na prática a desapaixonar de alguém. Não existe regra, né? Quanto mais eu estudo sobre o amor, sobre romantismo, sobre relacionamentos, mais eu acredito que não existe regra. Essas coisas de cinco maneiras, de bababá, na verdade, são dicas que podem potencializar, podem aumentar as tuas chances de dar certo, de conquistar determinada pessoa ou de desapaixonar, mas não existe regra. Então eu resolvi trazer para você exercícios práticos, coisas que na prática vão funcionar, são sete, os três últimos são os mais importantes, então fica comigo até o final do vídeo. São sete exercícios práticos para tirar aquela pessoinha que não sai da sua cabeça. Aquela pessoinha que um belo dia você olhou e pensou, cara, Acho que eu tô amando. Tu sente aquele calorzinho, né? É quase que palpável, quase que tu consegue tocar naquele calor que tu sente no peito quando tu lembra da pessoa, né? É quase que desesperador tu querer acordar e não conseguir tirar a pessoa da cabeça. A última coisa que tu lembra antes de dormir é a pessoa e quando tu acorda, a primeira coisa que tu lembra é ela também. E o vídeo de hoje é para aquelas situações que tu já percebeu que tu não tem chance, que ela já tem tá outra. Que ela tem um outro relacionamento que ela nunca vai te notar ou que sei lá já foi né que ela nunca mais vai voltar a gostar de ti como ela gostava antes então espero que ajude vocês vamos lá o primeiro exercício tu pode até pedir ajuda de um amigo de uma amiga tá eu acho que vai ajudar bastante tentar enxergar os defeitos da pessoa quando a gente está apaixonado a gente não enxerga defeitos não enxerga tudo é maravilhoso até os defeitos viram qualidades tudo é incrível tudo é impecável parece que não existe ninguém no mundo com tanto brilho Quanto aquela pessoa. Então o primeiro exercício é o seguinte: tu vai pegar e tu pode listar mentalmente, tu pode listar no bloco de notas do celular ou então num, num papelzinho os defeitos daquela pessoa. Tira esse esse óculos cor de rosa que tu tá usando, que é isso que a gente usa quando a gente tá apaixonado, né? A gente vai olhar para a pessoa, a gente bota um óculos com uma lente assim que filtra todos os defeitos dela. Então tira esse óculos, pode até pedir ajuda de um amigo, como eu falei, e lista. Não, cara, ele é uma pessoa insensível, é uma pessoa mesquinha, uma pessoa muito fútil, enfim. Tenta enxergar os defeitos, lista esses defeitos. E lembra: ele ela é uma pessoa de carne e osso e tá cheia de defeitos. E nada de ficar, tipo, só apontando o dedo os seus defeitos também. Ah, isso é outra onda que a gente entra muito quando a gente tá apaixonado. A gente enxerga os nossos e não enxerga da pessoa, né? Péssimo! O segundo exercício prático para você fazer para esquecer aquela pessoinha é manter distância física e mental. Eu sei que se tu trabalha ou estuda com a pessoa é muito mais difícil de tu manter distância física, mas só a intenção, só de tu voltar botar a intenção na parada de manter a distância já funciona, já ajuda muito. Tipo assim, só fala o necessário, entendeu? Se for obrigado a falar, vai Tata, mas ela é minha chefe, então só falo necessário. E se tu não tem essa convivência diária com a pessoa e se sentir mais confortável, bloqueia, cara, nas redes sociais, bloqueia. Não tem essa de, ai, ah, isso é muito infantil, isso não se faz. Cada um tem as suas necessidades para poder se manter afastado daquela pessoa acontece tem situações que não tem que fazer então se tu for ficar mais confortável assim de excluir o número da pessoa da tua agenda do celular de bloquear ela no instagram no facebook no whatsapp sei lá bloqueia não tem problema nenhum o lance é manter distância tudo que tu conseguir fazer para manter distância no início dói demais no início começa só com a intenção mas tá valendo tá o terceiro exercício prático para esquecer alguém é desabafar com alguém um amigo um familiar porque porque aquela pessoa ela vai poder te dar uma visão da situação uma visão da vida às vezes é alguma coisa que ela já passou às vezes uma experiência que tu não tá tendo que tu não tá conseguindo enxergar sabe aquele óculos cor-de-rosa que eu falei que a gente coloca no início esse óculos cega gente, a gente não consegue enxergar a situação de outros âmbitos, então então eu recomendo você não é nem pedir opinião, é desabafar sobre a situação que tu tá passando, sobre o fato de estar tá apaixonado por alguém que não é recíproco e não tá conseguindo esquecer, entendeu? Desabafa isso com alguém de confiança, por favor. Se não tiver de ninguém de confiança, sei lá, um psicólogo. Eu sei que psicólogo é muito difícil encontrar um psicólogo que atenda por plano de saúde ou então que atenda pelo SUS. Tem que ter todo um histórico de médicos lá, é complicado sim. Não vou me para vocês. Mais um amigo, uma amiga, alguém da família, pai, mãe, já ajuda, cara, já ajuda. O lance é arranja alguém para ter uma visão de fora da situação e desabafar. Não fica guardando e alimentando essa coisa só dentro de ti porque isso pode tomar uma proporção muito grande que nem tu vai ter controle o quarto exercício prático é fazer algo que faz tempo que tu não faz mas que tu acha que tu tem uma ótima aptidão para fazer sabe um hobby sabe às vezes um exercício às vezes música às vezes sei lá pintura escrever qualquer coisa que tu acha que tu tem aptidão Vai passando o tempo Tempo, e a gente vai deixando se apagar várias coisas. Eu tenho certeza que se tu for buscar na memória alguma coisa que tu fazia muito bem quando tu era criança, ou então que tu gostaria de ter feito e ninguém te incentivou, então tu foi crescendo e foi achando que aquilo era bobeira. Não é bobeira. Resgata essa essência lá dentro de ti. Isso faz parte também do amor próprio de tudo mais. Vou deixar um card aqui com um vídeo que eu fiz ano passado sobre amor próprio, é muito legal. Então, o quarto exercício prático é esse: resgate algo em você e faça esse novo hobby exercício mais vezes e faça com mais periodicidade com mais frequência traga de volta isso para sua vida o quinto exercício prático acho que é um dos mais difíceis feche esse ciclo é muito dolorido, né? Tu botar isso na tua cabeça. Não precisa ser agora, não precisa ser do nada. Mas um dia que tu já esteja se sentindo propenso, um dia que tu tá assim, ó, eu não aguento mais sofrer por essa pessoa, eu não aguento mais ver essa pessoa com o outro, eu não aguento mais sentir isso e não poder falar, eu não aguento mais, eu quero muito esquecer. O dia que tu estiver assim, desesperado pra esquecer, vai ser o dia ideal pra tu botar na tua cabeça e no teu coração que tá na hora de fechar o ciclo. Começa a pensar tudo que aquela pessoa já fez ou deixou de fazer que te deixou triste que te deixou mal todos os lugares que tu já deixou de ir ou que tu já foi por causa da pessoa todas as coisas que tu fez por aquela pessoa e ele nem percebeu cara pega um dia igual eu falei toma um banho faz um exercício Faz uma meditação especializada, voltada para isso. De preferência, uma coisa sozinho, sabe? Se tu quiser outro dia, tu pode fazer isso com uma amiga, com, sabe, todo um ritualzinho. Mas eu recomendo que tu faça isso sozinho. Tira um momentinho só pra ti pra poder. Fechar esse ciclo. Pensa, deu. Pra mim chega, acabou. E no dia seguinte, tu vai ver. Depois vem falar comigo. Fala comigo lá no meu Instagram, meu arroba esse aqui, por direct, e fala, vê se não, tu já não acordou melhor. No dia seguinte pode ser que tu acorde até mais triste, no outro dia vai ficar um pouco dolorido. Mas dia após dia tu vai ver que aquele ato de ter fechado aquele ciclo é mental o lance, né? De tu ter fechado o ciclo mentalmente vai te fazer bem, vai te dar mais força pra ir pra próxima, sabe? O sexto. Um exercício prático é tu começar Todos os dias tá a se imaginar com uma outra pessoa, não precisa saber quem é essa outra pessoa, só imagina que existe uma pessoa e imagina que tu tá fazendo coisas que tu gostaria muito de fazer com parceira, uma parceira junto com aquela pessoa. Tu imagina tu indo viajar, imagina tu num friozinho, edredom, pipoquinha, Netflix, imagina, sabe assim, situações de aconchego, de carinho, de troca, de amor correspondido. Então, imagina tu e essa pessoa imaginária que não existe direito. Por favor, cuidado. Essa pessoa não pode ser essa pessoa que tu tá querendo esquecer, tá? Tem que ser um ser que te dê amor recíproco, tá bom? Então imagina esse ser sem forma, só um formato humano, assim, sabe? Sempre saber quem é de verdade. Fazendo essas coisas, esse exercício da lei da atração vai mexer com a tua vibração, vai mexer com a tua energia e vai fazer com que o universo conspire a teu favor para que essas situações se realizem, para que isso aconteça. Entendeu? Vai fazer com que a tua essa energia começa a vibrar nessa direção um exercício de lei da atração muito bom e o sétimo e último porém não menos importante exercício prático para você esquecer aquela pessoa é pratique gratidão isso aí reconecte se com você quando a gente está apaixonado por alguém normalmente a gente começa até a viver os gostos da pessoa e quando tu está muito obcecado por aquela pessoa tu esquece de ti. quando tu está muito conectado com o outro tu esquece de se conectar contigo mesmo então tenta se reconectar contigo não vai ser do dia para noite não vai ser de uma hora para outra mas é um exercício de estou me reconectando todos esses outros itens que eu falei acima vão te ajudar nisso então se vocês fizerem esses sete exercícios eu garanto que vão te ajudar muito muito mesmo a dar os primeiros passos Pra longe luz dessa pessoa, para afastar cada vez mais os teus pensamentos, a tua energia vibracional e o teu sentimento disso, sabe, gente? Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de ir lá no Instagram e falar, tá? Fala comigo por direct, que eu converso com vocês por lá. Você também vai gostar desse vídeo, dessa playlist, se inscreve aqui no canal. Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!